No, na metade de julho, né, uma palestra, contou com a mediação do professor César Guazelli, do FCH, né, e a palestra Relações entre Clubes, Sócios e Torcedores na Argentina e no Brasil, que faz parte da exposição Paisagens da Memória, Cidade e Corpos em Movimento, né, que está disponível para visitação desde maio, vai até março do ano que vem, e a gente vai contar hoje aqui no Extensão em Foco com a presença de um dos palestrantes, que é o Gustavo Bandeira, técnico de assuntos educacionais aqui da Escola de Administração da URGS, doutorando no programa de pós-graduação em educação, que vai conversar com a gente né, sobre relações entre, como a gente já falou, relações entre clubes sócios e torcedores na Argentina e no Brasil. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente, é um prazer estar aqui contigo dividindo esse espaço para falar dessa atividade que foi muito bacana ali no museu, que compõe todo esse cenário que o museu tem trabalhado esse ano, vai até o ano que vem, e que foi uma honra ter, ter participado. Uh, Gustavo, falando um pouco aí sobre esse teu trabalho, né? uh, tu fizesse um estudo etnográfico aí, como os torcedores brasileiros compreendem o um clube né e as suas responsabilidades, e é uma realidade diferente do público argentino, né, Gustavo? Vamos falar um pouco mais para esse para o nosso público aí que não talvez Sim. não saiba muito bem a diferença. Sim, o que, que aconteceu? A gente teve esse, esse convite do museu e resolveu colocar em diálogo porque a professora Verônica, que veio da UBA, ela tem trabalhado muito fortemente essa relação com os clubes argentinos porque com a chegada do Macri ao governo federal argentino ele acabou retomando a proposta de transformar os clubes de lá em sociedades anônimas coisa que ele já tinha pensado quando o presidente do Boca Juniors né? e os, os acadêmicos, os torcedores, sócios tem têm lutado em alguma medida de forma contrária a esse modelo entendendo que os clubes são propriedades dos seus sócios e não de acionistas ou de milionários ou é, do, do Oriente, como acontece muito na, na Grã-Bretanha e coisas que o valem. E aqui, dentro do, da, da realização do meu doutorado, uma das discussões que eu tive com os torcedores é essa lógica entre o que é um clube, é, o clube um clube pode ser responsabilizado por a ação de um torcedor, é, o, o clube pode ter benefícios em função dos seus números de torcedores, porque é uma relação interessante, o internacional... É o clube que tem a melhor relação entre número de sócios e número de torcedores. Aqui no Brasil. Isso. Ele tem 0,02% de seus torcedores são seus sócios. Ou seja, a cada mil colorados, dois são sócios. Então, são proporções absurdamente diferentes. E o clube, ao fim e ao cabo, ele é dos sócios, oficialmente. Mas quando o governo vem reclamar que esses clubes estão devendo para a Previdência ou encargos sociais dos mais diversos, e efetivamente não são poucos, se usa esse interesse público porque o Internacional tem cinco e tantos milhões de torcedores, o Grêmio tem seis, aí dá aquela discussão quem tem mais, quem tem menos, que é outra história. Né? <risos> uh, e aí esse interesse público vale mais do que os tais 100 mil sócios, que são tão comemorados, tanto por Grêmio quanto por Inter, que efetivamente são um número expressivo, mas... A Arena do Grêmio e o Beira Rio Não cumprem o plano de diretor de Porto Alegre Não é pelo número de seus associados É pelo seu número de torcedores então Essa relação que eu tentei conversar Com a professora Verônica ali no debate O professor Guazelli mediou Para tentar entender em alguma medida Como é que é isso Porque é, ao fim e ao cabo é, A gente interessa hoje num futebol extremamente profissionalizado Como a gente tem na dupla Grenal E como tem especialmente nos clubes de elite na Argentina E em outros tantos clubes brasileiros Interessa ter um, ser dono do clube? Interessa voltar para presidente? É, interessa poder me colocar politicamente dentro do clube? Ou não? O que interessa é que o time seja campeão, que venha um milionário, enche o um clube de dinheiro, de grandes jogadores. Então é, é um pouco nessa disputa e nessa tensão, que na Argentina está muito evidente, porque é um projeto do presidente atual, e que no Brasil ela esteve ela, ela um pouco mais forte com a Zico lá no início da década de 90, depois a Le Pelé desobrigou os clubes a virarem empresa e é muito interessante que essa é uma discussão porque o pessoal na Argentina milita contra as empresas eles acham que é interessante que os clubes sejam clubes em função da atividade política e das outras obrigações para além do futebol, né? como outros esportes outras sociabilidades. E no nosso caso que a maioria dos pesquisadores engajados nesse processo defende que os clubes pudessem ser mais bem regulados e em alguma medida a legislação empresarial ela é um pouquinho mais interessante que a legislação do clube. Quem tem proibido que os clubes virem empresas são os dirigentes a chamada bancada da bola. Muitas vezes porque os resultados de campo dos clubes que tentaram transformar em sociedades anônimas no Brasil foram muito ruins. No né? caso sim. do Vitória, chegou aí para a terceira divisão. Né, sim não, é o, o, próprio, o próprio Grêmio e o Flamengo que fizeram terceirizar o seu departamento de futebol para a maior empresa Corinthians também. De, de marketing do mundo e quebraram. A empresa quebrou. Né? Então, de fato, uma de marketing esportivo, no caso a ESL, a época. Não tem esse tipo de preocupação. Na Argentina tem um exemplo muito paradigmático do Racing, que o Racing virou empresa, é, que era porque a Argentina tem essa opção, porque na, na Itália foi é, virou uma era uma questão de opção. Na Espanha, é, Real Madrid, Atlético de Bilbao e Barcelona não são, porque eram os únicos que em determinado em uma X data apresentaram balanços positivos. Todos os clubes são empresas, são as sociedades anônimas. Né? No Racing, por exemplo, aconteceu algo bastante, é, politicamente muito ruim, porque o Racing foi campeão, assim, que terceirizou o futebol. E aí, com isso, seus sócios, seus torcedores não estavam preocupados com isso, porque, afinal de contas, saiu campeão. Três anos depois, o clube quebrou. O clube quebrou e era para fechar. Do, início do século XXI. Era para fechar. Um dos maiores clubes da, da Argentina, né? E a solução para isso foi os seus sócios os seus antigos sócios se mobilizarem e reerguerem por aí o clube. Então essas experiências são muito... Porque ao fim e ao cabo, e o Macri foi presidente do Boca Juniors, para o Boca Juniors me parece que não seria ruim virar uma, uma sociedade anônima, porque é um clube enorme, que tem uma série de possibilidades. Para o Flamengo, para o Corinthians, para o Grêmio, para o Inter, talvez fosse, tivesse alguma outra dificuldade. Mas os clubes pequenos... Os, os clubes que têm além do futebol uma sociabilização é, de outras ordens Para esses clubes é que a gente, especialmente no modelo argentino é muito preocupante Porque o na Argentina o modelo o clube de bairro é muito forte Essa é uma questão né Gustavo, a população da Argentina é muito menor que a do Brasil uhum. E a Argentina tem tantos clubes grandes quanto o Brasil Sim. Na verdade lá se fala em cinco clubes grandes, Sim. que são os da capital, Raça Independiente, Boca, River e São Lourenço mas alguns clubes tidos como pequenos lá como Vélez Estudiantes eles só são pequenos número de torcedores mas por conta do número de sócios Exatamente. Né, uh, grande sim. ou, ou sim. proporcionalmente grande eles acabam sustentando como clubes de ganhar até mundial de clubes né? sim, sim não. E, e, e mais do que isso porque aí tá aí você tem o, o resultado esportivo que ele acaba permeando mas eu tive a oportunidade de ao convite de um de um professor e assistir um jogo do Ferro Carril Oeste lá em, em Buenos Aires que é pela primeira B local, que na, na, na primeira B nacional, porque é, lá tem a, que seria a segunda divisão, se a gente fosse fazer uma. Uh, trazer para o nosso contexto. E é muito interessante porque você chega no clube, primeiro que o estádio está vazio, não tem ninguém para assistir o jogo, mas quando você chega no clube, porque o clube tem um estádio, é um clube que tem um time de futebol, não é um time de futebol que por acaso. Ah, tem uma piscina aqui. Tem, Todos que, os clubes têm, né? E o que tem de criança, fazendo atividades das mais diversas... Hockey sobre patins, coisa que a gente nem sabe como é que joga... É, a sociabilidade dessa meninada está muito, para muito além do jogo. E é daqui um pouco no intervalo, aí essas crianças entram... Porque jogaram torneios a, amadores ali, foram campeões... Circulam e coisa e tal... Então, é uma sociabilidade que ela vai para muito além do futebol. Coisa que os nossos clubes têm perdido pouco a pouco. E é uma importância muito grande... Como fator de inclusão social, inclusive, né, Não Gustavo? A gente fala, esse programa, sobre extensão. Esses clubes argentinos fazem, de certa forma, extensão no momento em que eles estão se colocando em contato com a comunidade podemos... também e fazendo inclusão social dessas pessoas. Né? Eu estou de pleno acordo. Nós podemos, podemos tomar isso como parâmetro. Num contexto neoliberal, em alguma medida, que a Argentina vive, que nós vivemos também, em que a ausência do Estado tem se feito cada vez maior. Então... Você tem tido um número menor de, de, de programas, incentivos, a sociabilidade da, da, das pessoas, os contextos de produções políticas, eles têm sido limitados em alguma em alguma ordem. E esses clubes acabam permitindo. Na Argentina, por exemplo, no período é, forte da ditadura, você votava para o presidente do clube. Você não votava para mais nada, para o presidente do clube você votava. Então, em alguma medida, você era alfabetizado num tipo de processo democrático, e que é uma alfabetização que a gente tem visto e escutado coisas tão horríveis que ela tem se mostrado cada vez mais necessária. né? Grêmio Internacional, 100 mil sócios, eleição para presidente, tem 20 mil que votam, 18 mil que votam, e é pela internet. Então, ou seja, você não precisa fazer... Não precisa vencer o Não, Nem precisa, e, e mesmo essa própria lógica da política, né? a política resumida em voto, ao invés de fazer uma assembleia com debate... E, e exposição de ideias contrárias e... Mas a gente evoluiu nisso, né Gustavo? Vendo clubes uh, grandes, como os dois da capital gaúcha aqui uh, Abrindo espaço mais para sócios não só votarem Que antes era um, era um, era um clube no pior sentido, sim, e fechado sim, sim, sim, sim. Mas também podendo participar de movimentos políticos e tudo Não, mais eu estou de, de acordo, em parte é, Sim, é, em 2005, quando o Grêmio estava na segunda divisão O Grêmio tinha 2 mil sócios e hoje tem 100 mil sócios, é, coisas que eu valho e com uma facilidade para votar para presidente muito boa, o que não acontece no Flamengo. O, Flamengo tem o, o programa sócio-torcedor do Flamengo tem o sócio-torcedor que dá direito a ingresso, desconto e outras coisas, mas não dá direito a votar e ser votado. Coisa que o Grêmio Inter não tem uma carência, às vezes é dois anos, um ano, aí varia de, de clube para clube. Não, isso nós melhoramos. Mas o espaço do debate político ele não existe, até o Grêmio me convoca, eu faço questão de ir todas as vezes para mostrar que eu quero dar opinião, o Grêmio convoca para a Assembleia, e a Assembleia, via, via de regra, são assembleias de Voto. Ah, você é a favor que quem tal, tal coisa? Sim, não. E sim, a, e os clubes são extremamente elitizados no Brasil. A gente vê, por exemplo, que figuras é, importantes da, do empresariado local, quando tem chapa de conselho, de tanto de Grêmio quanto de Inter, que alguns dos grandes empresários estão em duas ou três chapas, porque eles serão conselheiros de qualquer maneira, né, então... Que é esse político do debate que ainda estamos falando. Por isso que eu digo, eu concordo em parte que a gente melhorou. De 2 mil para 100 mil, a gente tem uma amplitude bem maior. Do mas que tem é muito, muito bom, a melhorar também, né? Mas ainda estamos um pouco longe de um processo democrático mais pulsante. E, ao contrário do que alguns defendem, que o futebol é alienante, que é uma bobagem, que é um tema menos importante, ele acaba nos autorizando a fazer em alguma medida... Esse tipo de debate que em alguns outros contextos não está contemplado. Tem medo que essa, uh, digamos, não, não sei exatamente a palavra, não é terceirização, mas digamos assim, essa... In, tronar o clube empresas, digamos hum. assim, perder esse caráter social, ele possa diminuir iniciativas como essa do Ferro Carril Oeste? Sim, uh, o grande contexto, especialmente na Argentina, que o pessoal tem militado mais fortemente em, cont em contrário a isso, tem um, grupo, um coletivo de torcedores que é uma, na nossa experiência grenal, que é tão arraigada essa rivalidade, essa... eles estão juntos, eles têm a, a coordenadoria do, dos inchas, dos inchas lá, dos torcedores, né? eles estão tentando procurar esse debate para mostrar que não. Só um pouquinho, eu sou sócio do clube, o dono do clube sou eu. Como é que você vai vender o clube que ele é meu? Porque ao fim e ao cabo é isso. É, até inclusive no estatuto do Grêmio e do Inter está que é uma sociedade sem tempo para terminar e coisa e assim, tal, que o clube não é corresponsável, o sócio não é corresponsável. Exemplo, se o Grêmio do inter dever dinheiro para um jogador, eles não vão me cobrar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou sócio, o clube é meu também. E aí, essa aí essas discussões de responsabilidade, como a gente teve na questão do Caso Aranha, ah, mas o clube ah, mas foi uma torcedora. Sim, mas foi um torcedor que tirou um rolo de papel higiênico e o clube pagou os dois mil e não reclamou de nada. E quem pagou fui eu, porque eu sou sócio em alguma medida. Então, dessas coisas... E que é um problema, me parece, do nosso conceito de espaço público. Que é um conceito da nossa sociedade, da sociedade brasileira, diferente da Argentina em função da escola pública, que tem um histórico nos países vizinhos, na Argentina, no Uruguai, que é muito maior que a nossa, né? de que é entender o que é o espaço público, o que é o espaço político. Né? Porque é isso, o espaço público é o espaço da diversidade, é o espaço que é de todos, que a gente às vezes confunde pelo, pela alcunha de não é de ninguém. E a gente, eu quero ser dono do Grêmio... Eu sou sócio do Grêmio... Eu quero ser dono do Grêmio... É, eu, eu quero quando eles vão fazer alguma mudança no estatuto... Eu quero que me consultem... Sim... Gostaria de poder levantar minha mão e falar... Eu não, eu já estou para o passo seguinte... Mas o clube é meu... Fim ao cabo, é meu e dos meus colegas... Que que somos sócios juntos ali... Né? Então... E isso essa propriedade pelo público... No sentido não de privatização do público... Mas de me sentir afetado por isso... E querendo participar é que eu acho que os clubes acabam permitindo coisas que os partidos políticos e o Estado é, Lato não conseguem nos proporcionar. E o um cenário para os próximos anos, dentro desse contexto político sul-americano... Essa briga mercado que a gente está vivendo, habilidades outras, né? Existe um contramovimento também, essa sim, mercantilização sim, sim, sim, de tudo, sim, sim, né? sim, Existe sim. uma consciência, inclusive de alguns dirigentes, de que isso talvez seja necessário para os próprios clubes claro, se manterem. Eu sou, né? eu sou muito Foucaultiano, né? Então, eu acredito sempre no poder e resistência. Então, quanto mais você aperta pro, pro, contra alguma coisa, você sempre tem uma resistência que geralmente tem a mesma força e a mesma energia. Muito bem, Gustavo Bandeira, técnico de assuntos educacionais da Escola de Administração, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação, e palestrante, né, Relações entre Clubes, Sócios e Torcedores na Argentina e no Brasil, né, palestra que fez parte da exposição Paisagem da Memória, Cidade, Corpos e Movimento, que está disponível à visitação no Museu da URCS. Também a professora Verônica Moreira, doutora em Antropologia do Instituto Rino Hermani, da Universidade de Buenos Aires, né, esteve presente. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado, Vicente. Estou à disposição. Vamos agora às notícias da Extensão. As inscrições de trabalhos para o 18º Salão de Extensão se encerram às 6 da tarde de hoje. Interessados podem fazer inscrição nas modalidades Mostra Interativa, Tertúlias e Oficinas.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 A publicação da Pró-Reitoria de Extensão da URCS tem como objetivo veicular e difundir atividades de extensão da Universidade e de outras instituições, contribuindo para ampliar o diálogo sobre a extensão universitária. A publicação será lançada em novembro deste ano. Para que o trabalho possa ser avaliado em tempo hábil, a ProRest solicita o envio dos artigos até a primeira quinzena de setembro. Eventuais dúvidas podem ser tiradas entrando em contato pelo e-mail revista da revistadaextensão.orgs.br. Fica aberta até o dia 19 de agosto a Mostra Grafia Líquida. A exposição traz fotografias de Luísa Beatriz Trevisan Teixeira e foram produzidas a partir de técnicas que rompem com o método tradicional captando a interação do corpo do nadador em movimento com a água. As obras foram desenvolvidas junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS. A exposição está disponível no Museu da URGS e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã à uma da tarde. A entrada é franca e a classificação é livre. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem.